Talkers! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Vamos lá então começar a falar sobre este mês de Fevereiro, porque tivemos uma mega, uma gigante notícia da Warner Brothers. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e deixar também aqui em baixo um valor de mais a um obrigada. Em primeiro lugar quero destacar o aniversário do TT, pois o Tolkien Talk celebrou 7 aninhos de vida agora em Fevereiro. Foi em 2016 que este nosso canal, que esta nossa casa nasceu. No dia 24 de Fevereiro de 2016 saiu o primeiro trailer depois no dia 28 saiu o pequeno resumo, uma pequena apresentação do César e do Sérgio, e depois, no dia 29 de janeiro, saiu o primeiro TT numerado, que foi nada mais nada menos do que sobre a hermenêutica aplicada à obra de Tolkien. Logo assim, para começar mesmo com um tema assim pesadão, sabem? a lá TT, não é? Aquele TT raiz. Agora nós estamos aqui em 2023, com mais de 146 mil subscritores no YouTube, com mais de 1.200 vídeos publicados e com mais de 13 milhões de visualizações de plays. Por isso, os meus parabéns aqui ao Tolkien Talk e agradecer, como sempre, ao César e ao Sérgio. Depois, falando também numa notícia importante, que tem um, caráter pessoal, que é aqui em Portugal saiu finalmente a nova edição do Silmarillion pela Planeta pela Planeta Editora e aqui esta que vos fala teve o prazer de fazer consultoria Tolkienista para esta edição. Ou seja, eu recebi o livro traduzido e depois fiz uma revisão, fiz uma consultoria uh, aos termos à tradução em si do livro. Fiz algumas sugestões, algumas alterações, debati também alguns assuntos com a tradutora, então eu estou muito feliz por ter aqui a minha mão na nova edição portuguesa do Silmarillion. É claro que em breve irei fazer a resenha e falar também um pouquinho do meu trabalho aqui neste livro para vos dar a conhecer também mais detalhes sobre a tradução portuguesa, sobre a nova tradução portuguesa do Silmarillion. É também a vocês que eu quero agradecer por poder estar a trabalhar nas obras de Tolkien aqui em Portugal porque são vocês desse lado que fazem o nosso trabalho meio que existir, certo? Por isso, muito obrigada a todos, muito obrigada ao Tolkien Talk, muito obrigada à Planeta, muito obrigada a toda a gente de miniatura e que faz isto ser possível. Vamos lá então passar à grande bomba deste mês, à grande notícia que fez toda a gente sair da toca, que fez toda a gente parar, toda a gente... Os fãs de Tolkien, não é? Que é, vamos ter novos filmes do universo do Senhor dos Anéis pela Warner Brothers e pela New Line Cinema. O pânico, a tragédia, medo, felicidade, ansiedade, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é tudo ao mesmo tempo. Então, esta notícia saiu no dia 23 de Fevereiro. Foi numa Investors Call, uma reunião com os investidores da Warner Brothers, que o David Zaslav, o CEO da Warner Brothers Discovery, anunciou esta novidade. Basicamente, esta reunião, esta, esta call, foi para garantir à Wall Street que a Warner Brothers estava ótima de finanças e para garantir também que tem capacidade para investir em grandes franquias. Zaslav, no ano passado, já havia mostrado interesse em continuar com as franquias de Harry Potter e do Senhor dos Anéis. E agora sim. Finalmente, parece que isto está a avançar. Foi anunciado um acordo de vários anos com o Embracer Group, que é a empresa a qual pertence agora a Middle Earth Enterprises, que é a empresa que detém os direitos de adaptação do Senhor dos Anéis e do Hobbit. O CEO da Free Mode, que faz parte da Embracer, Lee Guinchard, disse que entendemos como estes trabalhos são apreciados e ao trabalhar em conjunto com os nossos parceiros da New Line Cinema e da Warner Brother Pictures, planeamos honrar o passado olhar para o futuro e manter o mais alto nível de qualidade e valores das produções. Michel De Luca e Pamela Edby, que são CEOs e co-presidentes da Warner Bros. Pictures, disseram que, há 20 anos atrás, a New Line Cinema deu a leap of feito sem precedentes, um salto de fé de sem precedentes, eu acho que nós não usamos muito esta expressão, mas meio que fez algo nunca antes feito ao adaptar estas incríveis histórias e personagens e este mundo de O Senhor dos Anéis para o grande ecrã. O resultado foi uma, uma série histórica de filmes que foram adorados por gerações de fãs. Mas apesar de toda a história e detalhes que temos dentro das duas trilogias, o vasto, complexo e deslumbrante universo criado por Tolkien permanece amplamente inexplorado no cinema. A oportunidade de convidar os fãs para se aprofundarem neste mundo cine cinematográfico da Terra Média é uma honra e estamos entusiasmados em fazer parceria com o Middle Earth Enterprises e a Embracer nesta aventura. Olhando bem para este comentário do, dos CEOs da Warner Brothers Pictures percebemos que eles não querem fazer novamente filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Não vai haver remakes ou reboots como muita muita gente tinha medo que isso acontecesse. Então o que eles parecem e que, querem, que parece que querem fazer é explorar aquilo que ainda não foi contado, aquilo que estará nos apêndices ou aquilo que não foi mostrado no Senhor dos Anéis. Ou então, basicamente, aquilo que eles também podem fazer é explorar as histórias de vários personagens que temos no Senhor dos Anéis e no Hobbit. Até a própria Embracer, o ano passado, quando adquiriu os direitos, disse que poderiam ser feitos, ser feitos filmes, por exemplo, sobre Gandalf, Aragorn, Gollum, Eowyn. Então, há muito para ser explorado. E no meio de tudo isto, quem é que tinha de aparecer? Há, pois, o trio maravilha. Peter Jackson, a sua esposa Fran Walsh e a amiga de ambos, Philippa Boyens. Os três são conhecidos pelo seu trabalho uh, nas trilogias de Hobbit e do Senhor dos Anéis, não é? O Peter Jackson foi realizador das duas trilogias e eles os três acumularam também funções de produtores e roteiristas nas trilogias. Apesar de eles não estarem oficialmente envolvidos, eles revelaram que a Warner Brothers e a Embracer sempre os mantiveram a par de cada passo dado nestas negociações. E dizem também que estão ansiosos para conversar mais com eles e ouvir sobre aquilo que eles planeiam fazer ou aquilo que eles, o que é que eles pretendem fazer com a franquia. No dia 28 saiu mais uma matéria do Hollywood Reporter, porque a notícia original também tinha sido no Hollywood Reporter, onde eles entrevistaram insiders da Warner, pessoas que estão dentro da Warner, e eles disseram, claro, anonimamente, que isto pode ser um sinal de desespero, um ato de desespero, e parece que querem que a Warner seja a Warner de antigamente, com filmes do Harry Potter e do Senhor dos Anéis de grande qualidade. Também foi comentado que pode haver uma guerra entre a Amazon e a Warner, uma vez que a franquia pode não ser o grande o suficiente para ter duas grandes produções simultaneamente. E comentando tudo isto, o meu medo não é que a franquia do Senhor dos Anéis ou o Universo da Terra-Média não seja grande o suficiente. Ele é. Há espaço para tudo, até porque a Warner provavelmente irá contar histórias da terceira era, enquanto temos a segunda era no Prime Video. Nós sabemos que tudo isto... É, é por dinheiro, não é? é o, dinheiro, o dinheiro é o mais importante aqui no mundo em que vivemos e não nos podemos deixar enganar com isto, não é? As pessoas não fazem simplesmente as coisas que gostam só porque gostam, certo? E agora, a Warner, ao estar a anunciar estes novos filmes, foi também porque a Embracer Groups apertou com eles. Porque antes da Embracer ter os direitos, era a Sol, a Sol Company, que tinha os direitos, não é? E eles começaram a apertar com a Warner Brothers para fazer novos filmes. E eles anunciaram o The War of the Rohirrim, mas isso não foi suficiente para eles. Depois, a Embracer comprou os direitos, não é? Tem agora a Middle Heart Enterprises e eles basicamente disseram à Warner Então, como é que é? Tem a licença e não fazem nada? Teremos de fazer, mas temos aí o um filme do Rohirrim. Não, amigos, o Rohirrim não é suficiente. Queremos mais. Pronto, está bem, vamos anunciar novos filmes. Basicamente, eu gosto de pensar de forma positiva e bora, vai correr tudo bem, vamos, venham aí adaptações. Mas eu gostava era que, obviamente, fosse o agrado de todos os fãs, ou da maioria dos fãs, porque é impossível agradar a todos, não é? E eu espero que isto traga um bom resultado porque se a Warner e a Amazon, o Prime Video, irão competir entre ambos, eu não acho que tenham de competir, mas vai haver competição, obviamente é, tentem fazer o melhor com aquilo que têm. Se se querem destacar, se um quer mostrar que é melhor do que o outro, adaptem as coisas bem. E nem é a questão de, ai, ah, não podem inventar isto, ai, ah, não podem mudar aquilo, não. É uma adaptação, as coisas podem ser mudadas e podem ser inventadas. As coisas têm de ser feitas com coesão e coerência. Então esperemos que com isto a Warner e o Prime Video pensem, ok, vamos mostrar que nós somos os melhores, então vamos fazer uma coisa como deve ser. Obviamente isto pode não acontecer, não é? Eu estou só aqui iludida, mas bora, vamos ter filmes novos, vamos ter coisas novas, bora só. Já que falámos no filme The War of the Horror que vai sair no dia 12 de abril de 2024, para o ano que vem, Filipa Boyan está também a trabalhar nesse filme como produtora executiva, e também já foi anunciado o compositor do filme, que será Steven Gallagher, que foi o compositor da música do Hobbit Uma Viagem Desesperada, Blunt the Knives. Para além disso, estão também neste momento 5 jogos em desenvolvimento sobre o universo dos dos Anéis. Temos o jogo do Gollum, que irá sair entre Abril e Setembro deste ano. Temos também o Return to Moria, que será sobre os anãos em Moria na Quarta Era, que irá sair na Primavera deste ano, pelo menos segundo o que foi anunciado. Temos também o jogo para o telemóvel Heroes of Middleheart, que está há algum tempo em versões beta em alguns países e nunca mais sai definitivamente. E depois temos mais um jogo que está em desenvolvimento pela Weta e pela Private Division e ainda teremos mais um outro jogo. Então, coisas não faltam. Isto pode dar medo, sim, pode dar receio, pode vir aí muita coisa que não é boa, mas olha, embora venham novidades. <risos> agora vamos falar aqui do nosso conteúdo mensal do mês e continuar este TT News, porque já falámos assim das coisas que eram mais importantes a destacar. Estas também são, tudo é importante, mas vamos seguir. Vamos agora falar então dos nossos vídeos do mês e logo um dos primeiros vídeos do mês foi um TT muito importante para este assunto que estamos aqui a falar, que é o vídeo sobre os direitos autorais até ao ano passado, até a Embracer ter adquirido a Middle Heart Enterprises que é quem tem os direitos de adaptação do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Tivemos também o TT sobre Hallet, o Chalé do Brincar Perdido, Minhiria, tivemos também o TT sobre a Exposição da Arte, do Manuscrito, onde a Mihai Esteve, a Batalha do Geleon e Ascar, um TT com a história completa de Isildur e também um TT sobre a maldição de Mandos. e complementando o vídeo sobre os direitos autorais, temos aqui um vídeo sobre o The Tolkien State. Depois continuamos, é claro, com os nossos cortes, sempre a todo o vapor das nossas lives e, é claro, também de, de vídeos mais antigos. No, no TT Languages, o Augusto ensinou-nos a dizer o nome do cavalo Shadowfax e também tivemos um vídeo sobre os louvores dirigidos a Frodo e Sam no campo de Cormallen. Para além disso, tivemos também uma mega live sobre os idiomas da Terra-média. Da terra com o Augusto, é claro, do TT Languages, o nosso mestre Ronald Kirmes e também com o Saulo Maia da página Elfico, etc. Eu fiz também aqui um mega unboxing sobre os novos tubs do Senhor dos Anéis lançados pela Numskill, os novos tubs que eles tiveram o prazer de me enviar. Tivemos também, é claro, a nossa maravilhosa história não contada, desta vez mais uma história escrita pelo nosso Felipe Cruz, que é a maior batalha de Galadriel. E no TT Lewis, tivemos a análise do filme de C.S. Lewis, The Most Reluctant Convert, The Untold Story of C.S. Lewis. Como sempre, vamos também destacar aqui a nossa live de membros mensal e, como sempre, agradecer a todos os nossos membros por participarem. Desta vez, contamos com a participação no ecrã do André Andrade e do Ian Rafael e o nosso querido Augusto também esteve connosco, comigo, com o César e com o Sérgio, foi mais uma vez uma live incrível, vocês já sabem pessoal, se quiserem fazer parte da nossa membership e ajudar o canal e participar por exemplo nas nossas lives, podem fazer parte da nossa membership. Nós temos três níveis de membership, Escudo de Ferro, Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro, que têm, é claro regalias exclusivas consoante o nível que vocês escolhem. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os membros que nos acompanham, aqueles que estão aqui já há quase dois anos, e de todos aqueles que se vão juntando a nós mensalmente. É uma das diversas formas que vocês têm de ajudar o TT, neste caso é uma forma monetária, mas através da qual vocês também recebem conteúdo exclusivo enquanto membros. Estas lives são incríveis para vocês poderem aparecer na tela connosco, falar um pouquinho connosco de diversos temas, tirar dúvidas sobre o legendário, sobre os livros, sobre qualquer coisa relacionada com a obra de Tolkien e também, é claro, ficarem um pouquinho a saber mais sobre nós. Por isso, pessoal, vocês já sabem, tornem-se membros do Tolkien Talk formem escudeiras e escudeiros da membership do TT. Agora, em relação a livros, vamos falar aqui sobre as Crônicas de Nárnia. Agora já está em pré-venda o terceiro volume, que será A Viagem do Peregrino da Alvorada. No entanto, o tradutor, o nosso mestre Ronald Kirmes, já anunciou que terminou a tradução dos 7 volumes. O link para poderem adquirir os 3 volumes do que saíram até agora das Crónicas de Nárnia vai estar aqui em baixo na caixa de descrição. Em relação a The Rings of Power, a Os anéis de poder, a série durante este mês ganhou alguns prémios, como 3 prémios dos Visual Effect Society Awards e 2 Art Directors Guild Awards e Bear McCreary, o compositor da banda sonora The Rings of Power, ganhou também vários prémios este mês. Neste caso, os prémios foram pelos International Film Music Critics Awards. Ele ganhou o prémio do compositor do ano, pela série ganhou o prémio de banda sonora do ano e de melhor banda sonora para a televisão e ainda ganhou o prémio também de melhor banda sonora original para um jogo pelo seu trabalho em God of War Ragnarok. E também começaram a surgir umas imagens, umas filmagens de drone de uma estátua. A página Fellowship of Fans publicou estas novas imagens do set de filmagens da segunda temporada de Rings of Power. As imagens tinham sido reveladas, em primeiro lugar, pelo usuário uh, Yakadoodle123123 do Reddit. Nestas imagens podemos ver um cenário élfico, que provavelmente será Eregion, onde temos em destaque uma imponente estátua que se pensa ser de Fëanor. Na sua mão esquerda, vemos um martelo, que é muito semelhante ao martelo de Fëanor que Celebrimbor guarda no seu estúdio que vimos durante a primeira temporada da série. E, se repararem ali em redor, temos, em redor da estátua, temos três pedras que poderão ser um, um simbolismo das três Silmarils. E o que é que será que ele também tem na mão de direita, não é? Será que também é uma Silmaril... Estas imagens foram captadas por um drone nos Bray Film Studios em Windsor, na Inglaterra. Depois destas imagens começaram logo também a surgir rumores que a pessoa que está na estátua, que a pessoa ou o rosto que está na estátua é de um ator que foi anunciado agora para a segunda temporada da série, que é Will Keane. Há semelhanças, se é verdade ou não, eu não sei, mas será que vamos ter flashbacks? Teremos também uma série limitada sobre a amizade de Tolkien e C.S. Lewis. Esta série será produzida pela Roar Light Studios e sendo uma produtora baseada na fé, todos os projetos da Roar Light são desenvolvidos com uma visão cristã, mas para uma ampla audiência. O projeto começou por ser anunciado como Fellowship Tolkien and Lewis, mas quando entramos no próprio site da Roar Light Studios, Vemos que este projeto que está em desenvolvimento, esta série limitada sobre a amizade de Tolkien e Lewis, chama-se Perilous Realm. Nesta série iremos ter, é claro, Tolkien e C.S. Lewis, mas também teremos Edith, o Professor G. Gordon, o Reverendo James Wells Christopher Tolkien, Priscila Tolkien e também soldados da Primeira Guerra Mundial. Agora uma notícia para o pessoal, agora uma notícia para quem gosta de biologia e zoologia, foi descoberto um sapo no Equador, que tem o um nome inspirado em Tolkien. É uma fêmea e chama-se Ilostitus tolkienii e foi encontrada no Parque Nacional de Rio Negro Sopladora, na região de florestas de montanhas dos Andes. Como o animal possui várias cores, um verde acinzentado, amarelo, preto e até mesmo assim, um rosa pálido, os pesquisadores disseram que estas cores remetiam a seres que podiam ser encontrados no mundo de Tolkien, seres mágicos, e então deram este nome a esta espécie. Até agora só esta fêmea que foi identificada e pensa-se que a espécie pode, possa estar em vias de extinção. A localização desta espécie está protegida dentro da área do parque. Para quem gosta de Magic, já havia sido anunciado o ano passado uma nova expansão do Senhor dos Anéis do jogo de cartas Magic the Gathering e agora começaram a sair imagens sobre os produtos que a empresa irá lançar. De acordo com o site oficial, o conteúdo irá ser lançado no dia 23 de junho e iremos ter mais novidades em novembro. E temos novos decks, novos kits, com novas artes e também diferentes boosters. Então temos aqui toda uma panóplia de novos produtos do Magic. E vocês lembram-se quando há uns meses começaram a surgir uns rumores do mega set de LEGO de Rivendell? Pois bem, ele vai sair agora em março e, é claro, já começaram a sair novidades e vídeos e fotos e tudo e mais alguma coisa. É um set magnífico. Eu vou vos deixar agora aqui as imagens para vocês se deliciarem porque é só mesmo ver as imagens. Porque gastar 500 euros nisto, 500 não, 600, é, é só é sonhar. Vejam as imagens. Antes de terminarmos, quero destacar aqui um desafio que está a ser organizado pela Toca da Bahia, que é as piadas da Terra-média. Eles irão criar uma antologia de piadas e todos podem participar e inventar a sua piada, inventar a sua charada. As inscrições serão até 31 de 3, 31 de Março. Vocês podem criar uma piada ou uma charada na qual têm de incluir, é claro, a resposta. Têm também de citar quais as obras que serviram de inspiração e, basicamente, é claro, têm de estar relacionadas com a obra de Tolkien. Basicamente, depois de selecionadas todas as piadas da Terra-média, irá ser publicada em PDF uma antologia que, é claro, irá ter a piada e a foto e uma pequena biografia da pessoa que participou. Por isso, para o pessoal dos trocadilhos, esta é uma boa iniciativa para vocês. Podem consultar todas as informações lá no perfil da Toca da Bahia no Instagram. Em relação a datas importantes neste mês, Arthur Tolkien, pai de Tolkien, nasceu e faleceu durante o mês de fevereiro. Ele nasceu a 18 de fevereiro de 1857 e faleceu a 15 de fevereiro de 1896. Hilary Tolkien, irmão mais novo de Tolkien, nasceu a 17 de 2 de 1894. Filho de Tolkien, Michael Tolkien, faleceu no dia 27 de 2 de 1984. E foi infelizmente que há um ano perdemos Priscila Tolkien no dia 28 de fevereiro de 2022. Neste mês, celebramos também os aniversários dos tolkienistas Werling Flieger, que nasceu a 24 de fevereiro de 1933, e Wayne G. Hammond, que nasceu no dia 11 de 2 de 1953. Celebramos também os aniversários de Shane o nosso querido Sam Gamgee, e também o aniversário do compositor Bear McCreary. E é isto, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não tivemos, assim, muitas notícias, mas foram notícias, assim, boas. Vamos ter novos filmes dos seus Anéis. Como assim? Quando é que eles saem? Por isso, espero mesmo mesmo que tenham gostado do vídeo. Deixem like se ainda não fizeram. Comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e deixarem em baixo um valor de mais a um. Obrigada. Também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais. Passar também pelo nosso site Tolkentalk.com.br